Tudo bem? Bom, vamos lá. Na outra aulinha eu ensinei a vocês estar criando aí a conta de vocês, ok? E parei aqui, né nessa parte aqui da, da configurações da conta aí, vou estar tá mostrando para vocês. E se o vídeo não ficar muito longo, eu ainda é, ensino aí nessa aula que mesmo a gente está criando uma a conta aqui no YouTube, aqui um canal no YouTube. Então vamos lá. Mas lembrando, galerinha, não esqueçam nunca de dar aquele like maroto no vídeo, se inscrever no canal para não perder mais nenhuma aula sequer, ok? Então vamos lá, vou ensinar para vocês. um tutorialzinho de hoje. Bom, como vocês podem ver aqui, foi a parte que nós paramos, né, da última aula. Foi onde eu ensinei a estar tá criando a conta do Gmail, tá? Se vocês... Pretender entrar no Gmail, eu vou clicar aqui. Gmail, ele já tá gmail.com e vou entrar no e-mail, tá? Com essa conta nova aqui. Você já tem um e-mail criado. Ó, tá vendo? Entrei no Gmail, já estou no Gmail. Vou clicar aqui no X ou vocês podem estar tá acompanhando aqui, ó. Porque vai falando aqui do do e-mail aqui, eu vou clicar aqui e vamos lá, bom aqui é a interface da caixa de entrada né, a interface principal, aqui vem, já vem com uma mensagem automática do Gmail, tá, eu costumo apagar isso aqui, eu não fico com isso aqui, isso aqui é onde está dizendo que a conta foi criada, eu posso escolher um tema, vou clicar aqui para escolher um tema, Vamos botar aqui um tema bem legal. aqui. Vamos procurar um tema bem legal. Isso aqui é opcional, não tem necessidade, tá? Se vocês não quiserem estar tá colocando, não tem problema. Eu vou colocar... Deixa eu ver um aqui bem legalzinho aqui. Vamos colocar esse aqui. Vou deixar esse aí. Pronto. Salvar, salvei. Ó, como vocês podem ver, a interface mudou completamente, tá? Você clicar aqui para aprender mais sobre como usar o Gmail, são alguns tutoriais que vai ensinar justamente isso aqui que eu tô falando para vocês, tá? Importar contatos e e-mails. Vamos clicar aqui para vocês verem. Tá aqui. De qual conta quer importar? No caso, eu como tenho várias contas, eu posso estar clicando aqui uma conta, né? Que eu queira importar todos os contatos que eu tenho naquela conta. Para essa aqui, clicar em continuar e todas as pessoas que tinham na minha outra conta antiga, estarei aqui. Então, no caso, quem ainda não tem, já sabe que isso aqui é para importar os contatos. Dessa conta agora, se for caso, criar uma conta futura e querer estar tá importando esses contatos. Aprender a usar mais sobre o... Como usar o Gmail, aqui como eu falei, ó, tá vendo? Só um tutorialzinho aqui, ajuda, mas vamos fechar isso aqui. Usar o Gmail em dispositivo móveis, tá? Ó, vocês vão digitar o número do telefone de vocês aqui. Ou simplesmente, se o telefone de vocês tiver um leitor desse código aqui, ó, que é o QR, vocês podem estar tá colocando aqui para ler. E podem também estar tá acessando aqui o gmail.com/app Aí tá, vocês vão ter o, o Gmail no telefone de vocês, cuja praticamente aqui, se eu não me engano, acho que já vai automático a conta de vocês. Senão vocês vão ter que colocar o e-mail e a senha de vocês, tá? Eu não, não me atento muito pro Gmail no celular, porque eu não uso as contas desse Gmail aqui no celular. Quando eu tenho que criar, eu já crio direto no celular, então não, não importo contatos das contas que eu tenho no PC para o celular, não. A minha conta do Gmail no celular é uma conta pessoal. As contas que eu tenho aqui no PC já são contas de trabalho, ok? E alterar a imagem do perfil. Bom, informe aos seus amigos o seu novo endereço de e-mail, né? Então, parabéns, está tudo pronto. Para aproveitar melhor os recursos da caixa de entrada, faça o seguinte. Informe aos seus amigos o seu novo endereço de e-mail. Bom, ah, eu tenho uma lista com... Vou botar aí com... 10 pessoas conhecidas meu, né? Parentes, amigos, é, trabalho. Então, o que, que eu faço? Eu vou aqui e coloco o nome de todos eles, de todos os e-mails. Quando eu for enviar, eu sempre coloco em CCO, tá? Em CCO. Por quê? Se você colocar o nome de todos eles, no caso, eu vou colocar aqui, paula.gmail.com Alasouza, arroba, gmail, e assim vai, eu vou estar sempre, ó, tá vendo? Se eu colocar em CC, quando eu mandar, tá, pras pessoas, todo mundo vão ver um o um e-mail da outra. Se eu colocar só em CCO, se eu colocar só em CCO, só a pessoa mesmo que vai poder ver. No caso, se eu mandar para Paula ou Paula Souza. Paula Souza vai estar tá vendo só um e-mail dela, como se eu tivesse mandado exclusivo para ela. E a Paula também, ok? Deixa eu fechar aqui. E aqui eu escrevo, tal tá? aqui, aqui já vem uma mensagem pré-configurada, tá? Ó, olá. Eu posso pegar esse Paula aqui e colocar aqui, ó. Olá, Paula. Tá? E aqui é a, a mensagem pré-configurada, Ok? E enviar, posso estar enviando, aqui eu vou modificar as fontes, né, ah, botar em bralho, a cor do texto, aí vocês aqui vocês vão estar explorando e vocês vão estar conhecendo essas ferramentinhas aqui embaixo, conforme o gosto de vocês. Pode estar anexando arquivos, que são documentos, são fotos, vídeos... Pode estar também buscando do Google Drive, que eu vou ensinar, tá? Vai vir aulinhas aí para ensinar a vocês mexer no Google Drive. Pode estar tirando uma foto de vocês e pode estar colocando um link. Por exemplo, você viu uma uma imagem legal ou um texto legal na internet e quer compartilhar aquilo com a pessoa pelo e-mail. Vocês vão vir aqui na barra de tarefa. No caso aqui eu quero compartilhar, vamos supor aqui, eu vou botar aqui no Google. Calma aí. deixa eu abrir aqui o Google deixa eu ver aqui vou botar aqui bonecas de porcelana tá vendo aí eu vou botar aqui imagens para ver as bonecas de porcelana olha que legal aí alguém trabalha com artesanato você quer compartilhar algumas imagens né ou todas as imagens aqui pegar aqui e mostrar tá? ou até mesmo você quer mandar para o e-mail o que, que você vai fazer você vai Clicar aqui em cima, vai selecionar tudo, tá? Ó, selecionei tudo, cliquei com o botão direito do mouse. Eu vou vir copiar. Vou vir aqui no meu e-mail, tá? Vou dar um CTRL V. Ou com um o botão direito do mouse colar. Saiu duas vezes aqui, mas para vocês entenderem, tá? Dá o direito do mouse. Deixa eu botar um espaço aqui para vocês poderem ver. É Direito do mouse, colar e foi, tá? Aqui ó, vocês podem ver tá aqui, a mesma coisa do que tá aqui em cima e a mesma coisa do que tá aqui em cima também, tá? E aí vocês podem estar tá colocando esse link aqui, vai, vai enviar pra pessoa e a pessoa vai estar tá acessando o link. Quer ver? Deixa eu acessar aqui o link pra vocês verem. Deixa eu ver até onde acaba aqui que eu peguei tudo ali. Vamos lá. Creio que seja isso aqui. Aí, para. Olha o que vai acontecer. Abriu a mesma página que nós selecionamos para mandar. Ok? Então, isso aí é a do link aqui. E aqui vocês podem estar botando os emoticons. Tá? Que são os emoticons que praticamente todo mundo já está associado por causa do celular, né? Então, vocês podem estar enviando. Eu vou botar aqui, ó. para vocês verem, tá? Vou selecionar aqui, ó. Vocês verem e vocês pegam e enviam. Eu vou cancelar isso aqui. Como vocês podem ver, eu cancelei. E o que, que aconteceu? Veio para a página de rascunho, tá ficou aqui em rascunho. Eu posso estar apagando isso aqui. Ó, mover para cá, descartar rascunhos, mover para caixa de entrada, mover como social promoções. Tá, são as pastas ou mais também. Ó, marcar como não lida, marcar como importante. Tá vendo eu vou descartar o rascunho. Pronto, minha caixa de rascunho ficou vazia novamente, então vamos voltar lá. Entrada, aqui na pasta de entrada, como nós podemos ver, tem a pasta principal, ok? Tem a pasta da mídia social, que geralmente o Facebook, quando você associa ele com o seu e-mail, ele vem para cá, toda ação do seu Facebook vem para cá. E aqui são pastas de propaganda, promoções, tá? De marca, alguma marketing que as pessoas fazem, né? Vem pra cá. Com estrela. A pasta com estrela aqui são as mensagens que você vai estar tornando ela em favorita, tá? Aí vocês vão estar... Tá aqui, ó, para marcar a mensagem com estrela, cl clique no contorno da estrela ao lado de qualquer mensagem ou conversa. Como nós ainda aqui não temos mensagem, então... Mas geralmente tem uma estrelinha aqui vocês... Clica na estrelinha ela vem para cá, para essa, essa pastinha aqui, com estrela. Enviados são mensagens enviadas. Que nós enviamos. Rascunho, como eu mostrei para vocês. Foi quando vocês mandam uma mensagem, descartou ao invés de enviar. né, Cancelou ao invés de enviar, ele vem por rascunho. Clica em mais, vem as mensagens que você marca como importante. Tá? Aqui existe bate-papos. Com os contatos que você tem. Todos os e-mails, que são todos os e-mails, sem separação de principal, social promoção, tá? Aqui embaixo, todos os e-mails. Spam, são os benditos spams, né? Que mensagens indesejadas que acabam enchendo nossa paciência. Então, veio para o spam, você abriu aqui algumas mensagens realmente importantes. Acaba caindo no spam, porque alguns serviços de entrega de e-mail aí, deixa a e aí, acaba entregando no spam. Eu geralmente não olho, então inspira que eu nem vejo. E aqui a lixeira. Na lixeira nós iremos ter... Eu vou aqui, vou restaurar isso aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Mais, deixa eu ver aqui mais. Não, mover, eu vou mover pra... Vou botar aqui social, promo... vou botar como promoção. Vou mover lá a pastinha de promoção. Foi adicionado em promoções, ó, tá vendo? Vocês podem desfazer, saiba mais o desfazer. Se vocês não quiserem enviar, vocês podem desfazer que ela vai continuar aqui. E agora eu vou excluir definitivamente. Pronto, apaguei. Na minha lixeira não tem mais nada, a lixeira tá vazia. Vou voltar aqui na entrada e vou vir em promoções. E não veio pra cá. Não veio pra cá, Apago Ah, deve ser porque eu apaguei. É, deve ser porque eu apaguei, deixa eu fechar isso aqui. Deve ser porque eu apaguei lá, não enviei, eu apaguei, mas tudo bem. Vamos lá. deu para entender, né? Eu queria mostrar uma estrelinha para vocês, mas eu acabei apagando. Então, vamos lá. Categorias, social, promoção, atualizações. Vocês podem estar ocultando isso aqui, ó, clicando na setinha. Vocês podem estar ocultando ou mostrar. Eu prefiro que mostre, porque pelo menos fica separadinho aqui, dá para ver o que, que eu quero. Tá lendo com urgência ou não? Tá, gerenciar marcadores vocês vão aí gerenciar. Tá, ó, ocultar. Vocês podem estar tá gerenciando por aqui também, mas como eu falei, eu não mexo nisso porque eu deixo separado tudo separadinho do jeito que tá. E não esquenta muita cabeça para isso. Não criar novo marcador, vocês podem estar criando um novo marcador. No caso, aí vamos botar assim: ó, Paula. Paula teste. Vamos criar. Criei o um marcador. Aonde vai estar esse marcador? Olha aqui em cima. Paula teste, tá vendo? Ó, eu criei um novo marcador. Então todas as mensagens que eu quiser colocar para Paula teste vai estar aqui neste marcador, tá? Eu vou vir numa mensagem como entra. Aqui ouvindo uma mensagem aí na mensagem está aqui eu vou botar mais e mover para Paula teste a mensagem vai vir para cá ok Bom, aqui é o nosso contato vocês podem estar desativando essa bolinha verde para ninguém ver que vocês estão online tá converter texto em emoji aí aqui é só vocês ir brincando aqui tá conhecendo um pouco mais do Gmail bom o Gmail foi explicado vamos voltar aqui para minha conta aqui as configurações Aqui é a aba de login e segurança, tá? vocês podem estar tá lendo aí como fazer o login no Google, eventos de segurança e atividade do dispositivo, apps com acesso à conta. Tá? Verificação de segurança, encontrar seu smartphone, você esqueceu onde deixou ou foi roubado alguma coisa, vocês podem estar tá ativando aqui essa, essa função aqui para estar tá encontrando seu smartphone pelo pela sua conta né, do Gmail, informações pessoais e privacidade é bom desculpa pessoal é bom você estar entrando tá nesse login segurança privacidade aqui para vocês estarem lendo e fazendo as configurações que vocês acharem importante não adianta eu passar aqui configuração por configuração para vocês porque às vezes o que é bom para mim como segurança pode vocês podem achar que não seja bom para vocês tá? Então, é só questão de vocês lerem um pouquinho aqui, cada função dessa aqui, tá? Até aqui mesmo, as suas informações pessoais, gerenciar a sua atividade no Google, tá vendo? Eu não tenho como falar item por item aqui pra vocês, né? Porque o que pode ser bom pra mim, não pode ser bom pra vocês. Se não fosse o caso de ter algo especial aí, que realmente eu soubesse, que fizesse a diferença para todos, eu estaria... Mostrando aqui, item por item, mas não, pra mim, assim, até agora eu não descobri essa diferença. Eu tô usando do, ao meu gosto, nunca tive problema não, ok? Check-up de, de privacidade é quando você bota, além da senha, mais uma forma de você garantir que a conta é sua, tá? Aqui a ati minha atividade, você vai... É, você vai entrar em todas as atividades que você fez com a sua conta, seja no Google, Facebook, YouTube. Tá? Preferências da conta, É outra coisa que também que vocês podem estar vendo aqui, ó, item por item. Caso se vocês olharem isso aqui e não souberem, galerinha, o que eu vou falar para vocês? Entra, deixa aí no comentário, Paula, como é que eu faço sobre login e segurança, sobre informações pessoais e privacidade? Deixa aí no comentário a pergunta que eu vou estar respondendo para vocês na medida do possível. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos agora aqui, clicar aqui em YouTube, já vai direto para o YouTube. Como vocês podem ver, nós estamos aqui no YouTube. O YouTube eu vou deixar agora para a próxima aula, para aula não ficar maior, porque já está um pouquinho extensa. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, quem ainda não é inscrito, dá aquele like de maroto e Se inscreva no canal. Dê aquele curtido aí, ó. Deixa eu curtir forte aí no, no vídeo para ajudar o canal e outra está trazendo mais vídeos aí ensinando para vocês. Tudo bem? Bom, gente, fique com Deus e até o próximo vídeo.